Olá, eu sou a Bárbara Moraes e tenho um canal no Instagram chamado tanyiné183, onde faço cremações, DIYs, tudo mais alguma coisa relacionada com a casa e a convite de Roi Merlin, vamos fazer um DIY super giro, um espelho com os verdinhos para a Tânia, que é o meu amigo secreto neste evento dos dias de bricolage. E hum, eu adoro a página dela porque ela é assim muito minimalista, tem assim um toquezinho especial, só mesmo da Tânia, e eu gosto muito de a acompanhar, portanto, espero mesmo surpreendê-la, eu adoro esta altura de Natal, adoro dar presentes às pessoas mais especiais, portanto, vamos seguir que eu adoro este Natal e estou mortinha, mortinha para começar, adoro fazer estes presentes. Aquilo que eu vou utilizar neste DIY vai ser uma pistola de cola quente, fita cola de papel, um x tinta para madeira, da cor que vocês preferirem, pincéis de diferentes grossuras e as plantas artificiais que vocês quiserem. Portanto, é a vossa escolha. E vão precisar também de um espelho com uma moldura que não interessa muito bem a cor porque a ideia é aqui é vocês reutilizarem aquilo que têm e acabam por pintar com a tinta. Todos os produtos que vos mostrei vocês podem encontrar em qualquer loja de Leclamer lá. Por isso, vamos agora iniciar o nosso DIY. Então, vamos começar por pintar a moldura do espelho. Porquê que eu vou pintar? Neste caso, vocês podem utilizar um espelho que tenham em casa, mais velho, podem utilizar uma moldura de um quadro, ou seja, a ideia aqui é vocês reutilizarem aquilo que tenham em casa. Neste caso, eu tinha esta local à só que esta aqui tem uma moldura preta e eu não quero que seja uma moldura preta porque a Tania tem uma casa muito clarinha, muito levezinha, então a ideia será pintar o espelho com uma cor mais clarinha Agora o que eu vou fazer é pôr a fita cola aqui à volta porque o espelho, não, neste caso, não sai. Se o espelho der para sair como se fosse um quadro de uma moldura, retiram e pintam. É bem mais fácil do que estarmos agora a pôr aqui a fita cola, que é o que eu vou fazer. Então, depois de colocar a fita cola no espelho, vamos lixar a madeira para a tinta aderir. Portanto, uma lixa que eu estou a aproveitar umas lixas que tenho em casa. Não precisa ser uma lixa muito forte, é só mesmo para tirar esta primeira camada de verniz, porque senão a tinta não vai aderir. Depois de passarem o paninho, podem começar a pintar. Portanto, pegam na tinta que vocês escolheram, uma tinta para madeiras, não se esqueçam. Depois de terem a certeza que a tinta está seca, retiram a fita cola de papel com muito cuidado, para terem a certeza que não lasca. Neste passo, aquilo que vocês têm que fazer é cortar as plantinhas artificiais e despolas las na moldura de forma a fazer uma composição. Depois é só pegarem na pistola de cola quente e colarem todas as plantas no sítio onde as tinham colocado. Então, o espelhinho está pronto. Espero mesmo que a Tânia goste. Acho que vai ser uma pena de Natal lindíssima. E espero ver muitos espelhinhos por aí, iguais a estes. Portanto, um Feliz Natal a vocês. Já posso abrir? Muita giro! Uau! Já pensei num cantinho muito especial aqui de casa para colocá-lo. Depois vou-te mostrar tudo. Ah, obrigada e um Feliz Natal para ti e para a tua família.